que vai pra festival, aí vai pro festival e faz aula com um professor que nunca fez na vida, que corrige uma coisa que a criatura falou Nossa, agora eu entendi que o professor que tá todo dia com ele fala. Uhum. Isso também acontece. Uhum. E aí fica lá o professor com cara de tacho assim, a criatura, nossa, o professor era do curso, era maravilhoso que a criatura lá que está todo dia com ele, fala, mas a criatura nunca fez. Então aquela coisa de se acostumar a errar. Ah, já tá aqui mesmo, já Não, sabe? Não. Assim, é um compromisso da gente com a gente. Tem coisas que a gente pega novas, que a gente faz e que... Só que aí como eu levo isso, né, para o dia a dia, como é? Eu vou lembrar quando eu for fazer, eu vou lembrar quando... Eu vou buscar entender, ou continuar entendendo o que ainda não deu. Né? Eu acho, que é pensar nisso, assim Eu vejo muito isso acontecer Em escola, assim e... e aquela coisa, né Quanta gente foi lá, né Pra aquele curso lá onde a gente foi Falando, Ai, nossa Que agora, né Mudou minha vida e Gente falando vida inteira a criatura Criatura Né <risos> São essas coisas, assim Então pra gente Mas sim, é Toque em ficha e sabe-se lá como vão ser os próximos meses agora, né? Então vamos, vamos se juntar, vamos fazer aula, vamos né? aproveitar para trabalhar, né? Até porque tempo de crise a gente trabalha mais, estuda mais. Bora lá!